seu parceiro mente para você então fica aí que esse vídeo é para você existem vários motivos do porquê uma pessoa mente para outra geralmente é, são questões baseadas em acúmulo de comportamentos a pessoa ela fez isso durante muito tempo da vida né? Esses são os motivos mais comuns, mas existe a questão do medo, existe a questão das, da falta de sinceridade, existem questões de autopreservação, existem questões pautadas em manipulação. Então, é, a gente tem que entender o porquê que a pessoa mente, né? e o que que a pessoa vai ganhar com o um aspecto baseado da mentira em si. Podemos entrar dentro da, da estrutura do casal, por exemplo, Assim, quais são os valores do casal para que seja combinado, para que não haja mentira. E se está acontecendo recorrente essas mentiras, né, o que está que em jogo diante da pessoa precisar mentir para enganar a pessoa, para ludibriar uma pessoa, não não contar com a verdade? O que está que acontecendo no casal, na, na, na da, da situação do casal, que a pessoa precisa o tempo todo ficar estruturando novas histórias? Se a gente for falar da mentira em si, a mentira, ela nada mais é do que um, uma uma outra ótica da realidade. Eu já tive clientes que passaram por situações onde eles criavam situações mentais, criavam estruturas no sentido do que eles acreditavam que era uma realidade dentro da cabeça, dentro do campo mental deles, e aí eles acreditavam naquilo piamente como uma realidade e traziam para dentro do relacionamento. Mas a, a outra parte vê como mentira, porque vê que aquilo que a pessoa está trazendo não é coerente com o que está permeando no dia a dia ali. Mentiras também tem a ver com o fator de insegurança. né? Tem muitas pessoas que mentem exatamente para não, não, não se exporem, não trazer o aspecto de vulnerabilidade delas. As pessoas não sabem lidar com essa questão de verdade Exatamente porque elas não querem se expor a ponto de criar uma conexão totalmente verídica, verdadeira, profunda, né, de criar realmente algo muito bonito entre diante do casal. Então uma pessoa com um tempo todo com esse aspecto baseado em insegurança, ela precisa criar algum tipo de, de fuga para não se aprofundar mais na relação. E não ser vista. Não se permitir ser vista. Eu presenciei isso durante muitos anos eh, diante do aspecto de mentira eh, na minha família e a pessoa que eu vi que mentiu muito ela mentia por sobrevivência. Na infância dela e na adolescência ela passou por situações onde ela precisou sobreviver e dentro do, da, do aspecto do que ela vivia, do dia a dia, a mentira ela fazia parte exatamente não só para sobrevivência no sentido de, de se alimentar, de, de questões básicas, mas para que ela fosse vista como alguém que é responsável. Ela tinha que inventar situações, tinha que dar muitas desculpas, também eram mentiras. Isso fez com que ela saísse dessa fase de vida através da mentira. Ela conseguiu superar essa fase de vida, mas através da mentira, exatamente pelo aspecto de sobrevivência. Então, assim. A gente tem que entender que existem muitas é, nuances atrás da mentira. Por isso que a questão do diálogo é importante para entender por que, que a pessoa não está conseguindo arcar com a verdade em si. E as pessoas que não arcam com a verdade, geralmente têm uh, algo que elas querem guardar para elas. Não que elas querem esconder, mas elas precisam guardar um, uma, uma parte, um aspecto delas porque trazer esse aspecto para um diálogo pode ser muito doloroso. Pode ser muito revelador para ela e talvez coisas que ela não, não tenha coragem de expor. Mentiras também pode ser consideradas mecanismos de defesa do ego. Essa é uma coisa assim que eu vejo como totalmente comum. A grande grande maioria das vezes, quando o ego ele se sente atordoado, quando ele quer ter razão, quando ele quer praticar algum tipo de, de mecanismo de defesa baseado em fuga qual que é o mais fácil para contornar? você contar uma mentira vi vários relatos de clientes, de amigos que se escondiam atrás de mentiras exatamente para parecerem que são pessoas bem vistas diante de rodas de amigos, diante de família mentiram para si mesmas né? e eu falo que mentiram para si mesmas exatamente porque elas poderiam alcançar um potencial muito maior mas elas preferiam ter esse tipo de, de comportamento, esse tipo de conduta, o tempo todo, sempre mentindo e contando uma mentira em cima da outra e tendo que lembrar da mentira, tudo isso para o ego se sentir bem. Mas quando a pessoa precisa é, argumentar em cima de outra mentira, por isso que eu digo que é uma mentira pra si mesmo, precisa-se criar outra história. E aí é muito mais trabalhoso criar a outra história. Então, é o ego enganando a si mesmo, a pessoa se enganando. É, e quantas e quantas pessoas não acreditam que a própria mentira é verdade? Né? De tanto que mente já vai acreditando nas próprias histórias, elas se tornam reais. De tanto que conta, e conta, e conta, e conta a mesma história. A gente tem que entender que esse já é um aspecto patológico. Aí... Por exemplo, tem a questão da mitomania, que a pessoa realmente cria um universo totalmente paralelo e acredita naquilo. Ela diz que faz aquilo realmente tendo uma crença profunda. Tem aspectos baseados em manipulação, aí você pega casos de pessoas sociopatas, narcisistas, e tem uma infinidade de, de patologias que trazem essa condição da mentira. Tem também transtornos específicos, que caracterizam esses aspectos de onde está inserida a mentira. Pessoas que mentem muito, ela já não é uma pessoa que tem traços de manipulação muito fortes? Por isso que eu digo que isso depende muito. Qual que é o grau da mentira? Por que, que a pessoa está sustentando aquela mentira? E quais são os aspectos da personalidade dela que acabam convergindo com esse aspecto da mentira? Às vezes a pessoa, ela construiu uma imagem né, diante da sociedade, ela tem uma identidade muito forte perante a sociedade, e ela tem que manter aquilo diante de um certo tipo de aspecto né, baseado em status quo, sei lá, a pessoa é uma figura pública, e ela precisou, ela chegou ali através de mentiras, então ela tem que manter isso. O preço disso é muito alto, então, está interpretando um papel, ela acaba interpretando um papel baseado em mentiras. Quando você fala desse aspecto mais patológico, você ver isso como questões mais isoladas. Tem pessoas que assim, vivem mentiras ou contam mentiras para sustentar coisas que são insustentáveis, para sustentar situações que são insustentáveis, ou não terem coragem de trazer a verdade acima de tudo. Tá, e como é que você convive com uma pessoa que mente? Você percebeu como lidar? Vejo três modos que são geralmente infalíveis para essa questão de abordar uma pessoa que mente muito. A primeira é o aspecto do, da conduta baseada em sinceridade. Você chegar para a pessoa que está tá mentindo bastante e trazer o aspecto da sua verdade. Confrontar ela, mas de uma maneira muito mais acolhedora. A gente, olha, Você falou isso, mas olha o que está acontecendo. Você falou aquela outra coisa, mas olha a situação. Você acha que você está certo? Você acha que você é coerente? Você acha que isso está sendo condizente com os valores do que a gente acredita? Valores do que foi aprendido por você ou por mim? A segunda forma já é uma forma mais explosiva, né? Que é aquela questão assim de confronto. Mas é um confronto onde você mostra de uma forma um pouco mais radical ou agressiva. Mas não estou não falando de briga, mas fazer com que haja um choque de realidade para a pessoa. E ela entende o seguinte, fui desmascarado. Confrontar com fatos, confrontar com, com as próprias afirmações da pessoa que trouxeram um aspecto negativo através da mentira. Vou então, um exemplo que eu, que eu vi por aí. né? Que eu vi por aí, não, vou, não posso... <risos> com, que um tio meu fez, <risos> um amigo meu... Não posso falando. contar quem eu passaria, mas enfim. <risos> a pessoa chegou para a esposa e falou, olha, foi promovido no trabalho. né? As coisas estão melhorando. E na verdade, ele tinha sido demitido estava procurando formas de fazer com que a esposa ficasse bem tranquila e feliz até que ele conseguisse consertar as coisas mas a, a, aí o tiro saiu pela culata. a esposa acabou descobrindo que ele mentiu porque ele foi mandado embora do trabalho então assim nessa situação qual que seria o ideal confrontar tipo olha o que aconteceu você foi mandando embora por que você me disse quem Precisa... por que precisou chegar até o ponto onde você ficou Criando vários aspectos e várias histórias para não dizer a verdade para a gente lidar com isso juntos. É pegar a pessoa de calças curtas. Geralmente E Resumindo, sim. é a segunda técnica. E a terceira, ela consiste numa maneira de, de juntar vários fatos e trazer todos esses fatos para a pessoa. Por exemplo, a pessoa contou várias mentiras, de uma certa forma... Ela acha que tá tudo bem. E aí você juntar vários fatos, vários pequenos fatos, vários pequenos aspectos, vários pequenos comportamentos, chegar com todos e, olha, você tem essa narrativa, mas é isso aqui que tá acontecendo. Olha toda essa, essa base, olha tudo isso que tá acontecendo. Como a gente vai lidar com isso? E aí, e se a outra pessoa escapa? É, se a outra pessoa escapa, isso acontece muito. Vai lá. Uh! Então, é... Sai pela tangente. Vamos lá. Existem muitos comportamentos que podem acontecer quando você confronta uma pessoa que está mentindo. Uhum. Ela pode negar tudo. Ela pode ficar em silêncio. Ela ah, pode virar e jogar contra você. Exatamente. Ela pode inventar mais mentiras. Por isso que a gente, nesse momento, a gente diferencia se é uma situação patológica ou não. Ou se é uma questão baseada num aspecto de conduta e caráter. Porque às vezes pode ser uma questão de caráter da pessoa que ela não, não consegue discernir o fato de, do que é coerente ser feito. E como é que você descobre se é uma questão de caráter? Patológica é uma coisa que a pessoa ela repete um padrão... Mas da... de caráter é uma patologia? Não, aí já é um aspecto moral, é um aspecto que a pessoa não desenvolveu muito bem o senso crítico dela tido de tratativa social, então a pessoa está em sociedade, vale tudo, né? vale fazer qualquer coisa em prol da questão assim, de benefício próprio, uhum. então aí ela passa por cima de qualquer valor, não importa, ela, ela não tem nenhum tipo de valor moral formado e aí ela vai fazendo o que ela acha que é importante ser feito para ter ganhos com isso. Isso é uma questão de caráter. sim é assim que você descobre. Exatamente. Já então questão... Ela vai passando por cima de tudo e todos que tem um trator. Sim. Já a questão patológica está muito mais associada a aspectos, pode ser o fator genético, pode ser é, fator emocional, afetivo, ou aspecto né, que, que vem de família, a pessoa... É como eu falei anteriormente, a pessoa mentia para sobreviver. Se ela não mentisse, se ela dissesse a verdade, ela era, era espancada. Se ela dissesse a verdade, ela ficasse sem comida. Então assim, quando é, quando é um aspecto mais patológico, existem várias outras questões que estão em jogo. A pessoa da tua família é um aspecto patológico? Sim, patológico, totalmente patológico. É. Mas sim, pode, tudo pode ser mudado, tudo pode ser é, curado. Uhum, é né? importante tudo pode ser curado que importante então. dizer isso essa pessoa que é da minha família hoje ela mente muito pouco mas né, já está com uma idade bastante avançada aí já mudou o aspecto patológico exatamente pela, pelo fator de maturidade a pessoa foi ganhando mais consciência e ela entendeu que esse tipo de comportamento, esse tipo de ação, não traz muito benefício. E a questão de mentir está associada à consciência. Quanto mais consciência, menos a pessoa tende a mentir. Perfeito. Quanto mais, mais consciência, mais verdade. Quanto menos consciência, elas podem ser mais sombrias, mais sorrateiras. Então assim, mais consciência é verdade a qualquer custo. Menos consciência é aquela coisa... É, pode ser daquele jeitinho... Não. Consciência é uma coisa extremamente importante porque no desenvolvimento de consciência vai ter desenvolvimento de valores, vai ter desenvolvimento de virtudes, vai ter desenvolvimento moral, vai ter desenvolvimento afetivo... Consciência engloba tudo, então quanto mais consciência, mais a pessoa está trabalhando aspectos da alma dela, a pessoa com mais consciência está trazendo, está corporificando mais aspectos espirituais, e assim, quanto mais você expande espiritualmente, todas as coisas no sentido do que é ser ser humano, elas vão mudando, elas vão categorizando no sentido assim, de melhorarem cada vez mais. Então ela tende a mentir menos. Bem menos. Às vezes nem mentir. Até parar de mentir pra sempre. Sim. É, é a verdade, verdade a qualquer custo. Então, se eu tenho um relacionamento, estou dentro de um relacionamento que a pessoa está mentindo muito, então a cura é expandir a consciência. Por isso que eu digo. É... Depende de qual que é o tipo de crença da pessoa. Porque assim... Tem pessoas que são muito boas no sentido de trazer esse aspecto de verdade, mas elas não têm crença nenhuma religiosa, elas não têm nenhuma concepção dogmática ou a pessoa... Não, mas ela não precisa ter religião para tá, Não, realmente, não, não precisa ter mesmo, mas é aí que está o ponto. Tem pessoas que não acreditam nessa questão de consciência, no sentido de ligar a, a, a experiência da consciência e experiência humana com alma. Mas não acredita nisso. Tem gente que não acredita que a gente tem alma. Tem pessoas que elas são muito mais verdadeiras, mas estão ligadas a aspectos morais muito severos, assim. a verdade acima de tudo, a qualquer custo. Ah, mas mas já, é, já é um aspecto moral muito forte. Sei lá, a pessoa às vezes ela viveu uma disciplina muito grande. E dentro de disciplina, o ideal é que se tenha um aspecto de verdade muito intensa. Quem já participou de algum tipo de questão militar ou e que uma hierárquica. Estrutura sabe que o mais importante são os valores morais dentro desses de, dentro desses aspectos de sociedade. Então, ela vai ter um valor moral muito acirrado, muito forte. E, e aí, assim, verdade, acima de todo. Mas aí já é uma coisa mais de conceito da personalidade em relação ao que ela aprendeu diante da disciplina em si. Tá. Então, eu tô dentro de um relacionamento, a pessoa mente muito. Eu posso confrontá-la de três formas. Uhum. E aí, se ainda continua, o que, que eu faço? Aí é a hora que a gente entra num, num ponto um pouco mais delicado, porque a pessoa que mente bastante, ela precisa sentir que o que ela tá fazendo tem resultados. Porque não adianta a pessoa mentir e ignorar a realidade, não tem como a gente fazer isso. Então assim, você mentir, obrigatoriamente você vai ter que lidar com os aspectos da, do que tá ressoando através daquela mentira, do que se manifesta através daquilo. Geralmente a pessoa que mente, ela entra em um monte de confusão. É fazer com que a pessoa que minta, que ela... Assuma as responsabilidades do, daquela mentira Por exemplo, às vezes, sei lá, deixar a pessoa de molho por, um, sei lá, umas semanas um Ou meses, não sei Dá um gelo na pessoa, dá um gelo Tá, mas eu tô casada, como é que eu dou o um gelo no meu marido? Ignora ele, não fala com ele Passa bom, depois de tentar esses três aspectos, pode ser, acho que seria o ideal. Você tenta três tipos de abordagens e mesmo assim não deu certo, quando uma pessoa é totalmente ignorada, quando uma pessoa é isolada, ela vai para pelo menos analisar isso, pelo menos pensar a respeito disso. A pessoa que mente, ela pelo menos tem que sentir qual que é o aspecto da responsabilidade das coisas que estão acontecendo por ela estar mentindo. Então, ignorá-la é um bom motivo. Sim, ninguém pode ser ignorado. É igual ignorar uma criança. Ela vai chorar, ela vai gritar, vai espelhar. Não importa a idade que você tenha. Se você se sentir ignorado ou segregado, alguma reação vai ter. Essa é a quarta abordagem, mas eu diria que ela é um pouco mais densa. Mais Radical. Pesada. Radical. Ela é tá a pô. última instância. É, porque muitas pessoas funcionam através do medo e da insegurança. E a quinta não seria mandar a pessoa fazer uma terapia urgente? Olha, essa seria a primeira, né? <risos> seria a primeira. Vai procurar ajuda que a coisa está feia, bicho. Mas a grande maioria das pessoas não querem procurar ajuda. Infelizmente. Ah, deixa que eu resolvi isso sozinho. Pode resolver, não tem eu vejo problema no sentido de enfrentar esses obstáculos e tudo, mas quando se torna algo recorrente, né, muito frequente, o ideal é procurar ajuda profissional para se conscientizar mais. E o profissional não tem nenhum tipo de vínculo afetivo com o cliente, então ele pode trazer uma enxurrada de, de argumentos e de aspectos para fazer com que a pessoa fique em choque com ela mesma. Eu, Opa, eu eu ajo dessa maneira? Oh, meu Deus! E, e o profissional consegue observar de fora, né? É totalmente diferente, não, tá é isento de emoções, não estar tá inserido na situação Não tá inserido no dia a dia, é totalmente diferente né? Gente, já que nós falamos hoje sobre esse aspecto de, de, do que é mentira, do que é verdade Então, dentro do que a gente vê como verdade, por favor, sejam verdadeiros Se você assistiu esse vídeo até aqui, dá um curtir, dá um like pra gente <risos> Se inscreve no canal Deixa seu joinha. Tchau. Um <risos> abraço.